E aí? Quando é que nós vamos? Hum, que feio! Não sabe falar, não, é? Está errado! Fala assim porque não estudou! Essas frases demonstram uma postura bastante preconceituosa. E esse é o tema da nossa aula de hoje: Preconceito Linguístico que é achar que uma forma de se expressar é melhor do que a outra. Quando a gente vê uma frase como essa, a gente tem que pensar primeiro que a língua carrega informações sobre quem somos. De acordo com as normas padrão da língua, quando é que nós vai, não é adequado. Isso não significa que, ao ouvir uma frase como essa, eu deva fazer qualquer juízo de valor a respeito de quem a falou. O objetivo principal, que é comunicar, foi cumprido. Cada um de nós tem a sua história, as suas experiências, passou por um tipo de dificuldade, teve mais ou menos oportunidades. E todo mundo erra, e aprende, e erra de novo ridicularizar ou condenar alguém pelo modo como fala, é uma discriminação. E mais do que dar a entender que o outro não sabe, não entende, não tem, esse tipo de discriminação vai além da linguagem. Ele se apoia em estereótipos do gênero, da raça, da idade, se baseia em estereótipos daqueles relacionados às condições socioeconômicas, socioculturais dos indivíduos. Então, nesse caso, é bom a gente sempre lembrar que não tem essa de falar certo ou falar errado. O que existe são registros diferentes. Esses registros podem ser formais ou informais, e a gente tem que lembrar também que a língua é muito dinâmica. O que um dia foi considerado errado, pode ser natural hoje. Que é um exemplo? Vossa mercê, lá no passado as pessoas se tratavam assim, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, mas era meio comprido, né, vossa mercê, a voz mercê, voz mercê, voz mercê também é um pouco comprido, e isso foi se transformando, se transformando até chegar o que a gente tem hoje como você. O que poderia ser visto como uma forma errada de se expressar? Hoje, é norma padrão da língua portuguesa, e você pode ver por essa palavra aí, tá certo? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tira o quê? Que é preciso entender o contexto em que a comunicação se dá. Claro que há contextos que exigem maior formalidade, maior atenção ao padrão da língua, mas também é verdade que a expressão da língua se baseia na diversidade cultural. E ela tem que ser respeitada, tem que ser valorizada em todas as suas diferenças. Tá certo? Muito bem. E aí? E aí você já sabe quando é que nós vamos? <risos> Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido bastante sobre preconceito linguístico, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!